sentido para a vida ainda procuro um sentido um breve sorriso sair da mesmice esquecer da velhice viver um bom tempo ainda procuro respeito calor em meu peito uma vida sensata que busca que procura que loucura um sentido na vida nada me explica não interfere nem interrompe sendo bom estando longe sendo mal estando perto Desperto para o fim, até que enfim, a consciência para, como uma pera na fruteira, esperando para ser mastigada. O sentido que encontro continua sendo nada, sem sentido, sem partida nem despedida, continua sendo nada. Autor: Alexandre Pekaffer